Ao contrário daquilo que, que tem acontecido ao longo dos anos, desde os 25 de Abril, esta Comissão Executiva decidiu pôr entraves à realização do plenário e uh, da marcha, dizendo que uh, sofre de ilicitude porque nós não definimos um, serviços mínimos e essenciais. A comunicação que seguiu para a administração. A informar do plenário e a priorização das instalações é exatamente igual àquela que se manda sempre que é um plenário e nunca houve entraves a que esse plenário se realizasse. Sempre houve bom senso uh, por parte da empresa de informar as FIAS e de estas definirem em cada serviço quantos trabalhadores se podem ausentar. Há aqui nitidamente uma tentativa de estrangulamento uh, da ação das ORTs. Nós, achamos que, por forma a uh, haver uma paz uh, laboral e social na empresa, forçada obviamente, porque os trabalhadores não estão de todo satisfeitos com tudo aquilo que a administração tem vindo a, a fazer com as políticas desta administração… Para uma questão de proteção externa. Para uma questão… Exatamente, porque convenhamos, uh, se o objetivo da, da Cristina, o Remier, é de implementar o plano de estruturação e chegar a Bom Porto para receber os 2 ou 3 milhões que lhe foram prometidos, cumprir os tais objetivos, é, e vender a empresa, que também deve ser um dos objetivos que estão no contato, embora eu desconheça, com certeza que uma empresa que não tem paz social não é tão apetecível como uma empresa que tem uma paz social nem que seja forçada.